Vai falar no Evangelho, Jesus Cristo, aleluia, sua paz.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 Deram o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem que está escrito. O Espírito Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres, enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça. Do Senhor. Depois fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos neles. Então começaram a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da escritura que acabasse de ouvir, todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam de sua boca, e diziam. Não é este o filho de José? Jesus, porém, disse, sem dúvida, vós me repetireis o provérbio. Médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui em tua terra tudo o que ouvimos dizer que fizessem em Cafarnaum. E acrescentou, em verdade eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato, eu vos digo no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante três anos e seis meses, e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviada Elias, senão a uma viúva que vivia em Serapita, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel, contudo, Nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram essas palavras de Jesus, todos as sinagogas ficaram furiosos, levantaram-se e expulsaram da cidade, levaram-no até o alto do monte, sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando por meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, essa carta de São Paulo a Tessalonicense, essa passagem, deixa claro para todos nós a vinda do Senhor Jesus. E Paulo está deixando claro que Jesus virá e levará aqueles que ainda estiverem aqui. E isso nós sabemos que vai acontecer. Mas a preocupação daquele povo tessalonicense é que os que já tinham morrido antes da chegada de Cristo, ou naquela passagem que Cristo está por ali, a preocupação deles era essa. Morrido antes da vinda de Jesus. Mas Paulo vai deixando claro aqui sobre o morrer na fé. Como nós cremos que Jesus morreu, ressuscitou, devemos crer que Deus vai reunir todos em Jesus um dia. Todos aqueles que realmente acreditam e que tenham fé no verdadeiro Cristo, naquele que veio para nos salvar. Então, isto vale ainda para nós hoje. Porque se Jesus vier hoje, aqueles que estão com Ele, nós vamos ver a grandiosa multidão junto com Cristo. E nós que estamos aqui? O que, que vai acontecer com nós que estamos aqui? Nós vamos ter essa chance também de juntar a esse povo que está com Cristo, aquele povo que, que se converteu, que se tornou cristão verdadeiro, sim. Nós teremos a chance, estaremos junto com Cristo, se nós também estarmos, estivermos caminhando com Ele aqui como um verdadeiro cristão. Se nós buscamos a nossa conversão, se nós cremos que Ele é o Salvador, e se nós fazemos nossa caminhada como um cristão batizado de todos os dias, caminhando com Jesus, com certeza ele vai nos levar junto a todos aqueles que têm fé e que acreditam no verdadeiro Deus e acreditam em Cristo. Então, o que Paulo quer dizer aqui, que a morte não é a separação de cristão. Todos que morreram na fé, na ressurreição... Finalmente vai estar todos juntos com Cristo. Então era essa preocupação que o povo estava tendo com aqueles que tinham morrido antes da chegada de Cristo. Mas aquelas pessoas reconheciam em Deus o verdadeiro Deus. Se aquelas pessoas tinham adoração aquele Deus com certeza vai ser todos arrebanhado. Então meus queridos ser cristão então é saber que um dia estaremos todos com Cristo na glória celeste. Mas ser cristão é aquele que vive com Cristo. Eu sou o caminho. Sou o único caminho que leva ao Pai. Então nós temos que viver com Cristo. Porque se perguntarmos, ah, quem é aqui que quer viver com Deus no paraíso? Todo mundo vai levantar a mão e dizer, eu quero viver com Deus. Mas é aqui na Terra. Vive com Deus ou não? Eu só quero viver lá. Então, ser cristão é viver com o verdadeiro Cristo, o verdadeiro Deus, aqui, para podermos estarmos todos juntos um dia. Isso é ser cristão. Viver aqui, fazer a caminhada aqui com Cristo. E no Evangelho de hoje, que isso, o Evangelho de Lucas, Jesus, apresenta a nós a nós como o anunciador da libertação o anunciador da salvação Jesus é aquele que veio para cumprir as escrituras no projeto que Deus tinha para libertar o seu povo da escravidão do pecado mas aonde que ele está nesse momento que a palavra nos fala aqui ele não está em Jerusalém, Cafarnaum, Cidade Não, ele está em Nazaré lugar que ele foi criado. Lugarzinho pequeno. E quando ele prega e fala tudo, aquele povo o que, que faz? Esse daí, não é o filho do Zé Carpinteiro lá? É? Filho da Maria? Como o povo está falando essas coisas? Aqui de Nazaré. Desse tamanho, é aqui que, daqui que ia sair o Messias. Aqueles que creram em Jesus, com certeza, estão no reino com ele hoje. Mas muitos não acreditaram na palavra de Jesus. Muitos excluíram, tiraram Jesus do meio dele. Tanto é que expulsaram Jesus de lá. Por isso que ele fala, um profeta na sua terra faz milagres. Expulsaram Jesus. Aí representa que para nós isso aí não está representando nada. Como não está? Jesus também fala e prega para nós todos os dias. Estamos aceitando verdadeiramente que Ele é o Salvador? Ou estamos pensando igual aos conterrâneos de Jesus? Será que através da palavra eu tenho salvação? Porque eu não estou vendo Jesus aqui, Ele não está falando comigo. Jesus nos fala através da palavra, ele abriu, subiu na sinagoga, abriu a palavra de Deus e explicou e falou, e ele fala para nós através da palavra. Então nós temos que ter esse cuidado de verdadeiros cristãos e não ser como esse povo de Nazaré, que ouviu a palavra, mas não acreditou, não colocaram em prática, porque era apenas o filho do carpinteiro. E nós sabemos muito bem, hoje, pela, através da palavra de Deus, quem era esse carpinteiro, e nós sabemos quem era essa jovem chamada Maria. Nós temos posto no prato para nós. Eles ainda não tinham tanto isso na época, mas nós temos. E será que nós acreditamos isso? Por isso a palavra de Deus... É como essa pregação que de Jesus, de Jesus fez na sinagoga. Ela é eficaz, com certeza, a palavra é eficaz. Mas para penetrar em nosso coração, nós temos que aceitar, nós temos que acreditar. Esse povo, eles não tiveram a santidade, porque não acreditaram, a palavra não aconteceu para eles. Então nós temos que levar a mensagem que a palavra de Deus é salvação e depende de cada um de nós. Basta acreditar que é Jesus falando conosco todo dia. Cada vez que nós lemos a palavra de Deus, que nós escutamos a palavra de Deus, colocamos no coração e colocamos em práticas. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.